Olá, você está iniciando a disciplina Fundamentos das mídias sociais digitais, que tem a carga horária de 51 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de apresentar os fundamentos das mídias sociais digitais, conhecendo os conceitos, aplicações e particularidades das mídias sociais e redes sociais, bem como suas conexões com a área de marketing. O conteúdo programático está organizado em três módulos. Módulo 1 – Fundamentos das Mídias Sociais Digitais Módulo 2 – Mídias Sociais e Redes Sociais, Conceitos, Aplicações e Particularidades E módulo 3 – Mídias Sociais Digitais e Suas Relações com a Área de Marketing Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá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 Vamos trabalhar esse conteúdo com vocês nesse período. Sou formada em administração e doutor também em administração. Essa disciplina tem como objetivo apresentar os fundamentos das mídias sociais digitais, conhecendo esses conceitos, aplicações e particularidades das mídias sociais e das tão famosas redes sociais, bem como suas conexões com a área de gestão, especificamente com a área de marketing. Temos como objetivo específicos apresentar esses fundamentos das mídias sociais digitais, conhecer esses conceitos, particularidades e essas conexões com a área de negócios, como disse anteriormente. A gente tem como foco, ao final, da disciplina, compreender essas diferenças e similaridades entre redes sociais e empresas sociais, entender que qualquer tipo de relação humana é uma rede social, mas, ao final do século XX e início do século XXI, essas foram intensificadas com as redes sociais online, entender que houve uma, uma revolução na informação e comunicação, sobretudo com a produção e divulgação do conteúdo,